Essa aí sou eu. Uns anos atrás. Vamos lá, essa criança. era Hoje minha professora de matemática. E esse é o Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Repitam comigo. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Entenderam? Entenderam. Eu não entendi nada. Eu duvido que alguém na minha classe soubesse explicar o significado disso. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É, tipo assim, a soma dos quadrados dos catetos, né? Vezes eu acho que os quadrados do.. Do. Como chama? A soma da hipotenusa é igual ao cateto do cateto que é... Mas eu não sei falar os nomes dos negocinhos. É assim, 4 vezes... 2 é, vezes 2 é vai ser 4. Do outro lado, 2 vezes 2, 4. Esses são os catetos. 4 mais 4 é 8. Essa é é, esse é, a hipotenusa. é a, a hipotenusa. Eu fiquei com essa história do triângulo na cabeça. Eu comecei a ver triângulos por todos os lados. Eu comecei a sonhar com os triângulos. Eu comecei a me sentir perseguida pelos triângulos Eu estava completamente alucinada com essa história dos triângulos Até que um dia Até que um dia eu comecei a entender os triângulos Por exemplo Esse aqui Nós convivemos com os triângulos o tempo todo Dá só uma olhada nesse objeto aí Explica pra eles o que significa isso isso aqui é um tripé. Ele serve para apoiar a câmera. Tripé quer dizer três pés. Você consegue perceber que nessa figura existe uma forma triangular? Você já parou para pensar por que esse negócio que segura a câmera é um tripé e não um quadripé? Além do, do triângulo ser uma ótima ideia, é, ele também um, é, um ótimo, é uma ótima estrutura. É, ele serve para muitas coisas, serve, por exemplo, para a gente é, fazer as coisas pararem em pé. Né? Então a gente é, tem certas dificuldades com, com as figuras geométricas e como nós construímos muito, a partir das figuras geométricas, é, nós precisamos de estabelecer algumas figuras, né, ou, ou algumas geometrias, né, que façam com que as coisas parem em pé. Então a gente costuma usar na né, estrutura... O triângulo como algo que torna as coisas estáveis. O que é estabilidade na estrutura? Ela não se deformar, não mudar de forma. Na hora que entrarem as ações, as cargas, o vento, as coisas que vão exigir dela que ela trabalhe, ela vai responder a isso, aguentar o tranco, mas não mudar de forma. Isso é estabilidade. Para isso, então, a gente pega esse quadradinho e cria, divide esse quadradinho em dois triângulos. Não mexeu nunca mais. Em algumas situações, os triângulos são bastante visíveis. Né? É, numa estrutura de telhado, por exemplo, né? o que a gente chama de tesoura, né? ou chama de treliça, é, os triângulos estão bem aparentes. Né? Eles aparecem claramente para a gente no, no, na composição da estrutura. É, em algumas, algumas situações, onde a gente precisa, por exemplo, fazer um portão parar, a gente conhece aquele portão que tem aquelas longarinas, né, as ripas todas em pé, duas na horizontal, e aí vem o sujeito e coloca uma terceira na diagonal, formando dois triângulos, que consiste justamente em desenhar essa estrutura, um caminho melhor para essas forças na, nessa, na estrutura do portão. É, em botânica, a gente diz que as plantas mais recentes ou que as plantas que surgiram mais recentemente têm toda a estrutura dela baseada em formato de um triângulo ou de três, né, formas trímeras, sempre três e três. No caso da, das, das plantas, a gente tem flores que utilizam a forma triangular como uma forma floral. Então a gente tem três pétalas, três sépalas. Opostas em formato de triângulo. Um exemplo, a orquídea, o lírio. Todas as, as, as monocotiledôneas seriam, né? Olha só que curioso. Uma vareta sozinha não para em pé. Agora, duas varetas sozinhas também não para em pé. Já, três varetas. Esta sim, parou em pé. Viu como a gente descobre as coisas fazendo as mãos trabalharem? Vamos fazer? É muito mais legal aprender geometria colocando a mão na massa e construindo as formas. Fique ligado no material que você vai precisar. Folhas de papel, lápis, qualquer papelão, tesoura, elásticos, espetinhos de bambu com o mesmo tamanho. Tripa de Mico Vamos fazer poliedros de lados triangulares. Para fazer o triângulo, nós vamos usar somente uma folha de papel, sem régua. Os poliedros nós vamos marcar no papelão e recortar. E depois vamos ligar com o elástico. Vamos fazer... Triângulo é 10 Aliás, não vamos confundir as coisas Triângulo é 3 Triângulo tem esse nome porque dentro da figura existem 3 ângulos Tudo que tem três ângulos é triângulo Se o triângulo tem três ângulos iguais, é sinal que os lados também são iguais E o nome do triângulo é equilátero Equi tem a ver com igual, como na palavra equilíbrio Agora, vamos desequilibrar um pouco as coisas se a gente faz um lado e um ângulo diferente dos outros dois, a gente cria um tipo diferente de triângulo. Se a gente bagunça totalmente o triângulo, deixando todos os ângulos e lados diferentes, a gente forma mais um tipo de triângulo. E tem ainda um outro tipo de triângulo que durante anos me atormentou. A sola dos quadrados dos catetos Esse mesmo. O tal do triângulo retângulo, do tal teorema, do tal Pitágoras. Aquele que a gente decora, mas nunca aprende. O que não me ensinaram na escola é que o Pitágoras era um grego alucinado por geometria e matemática. Ele descobriu uma porção de coisas mexendo nas formas geométricas. Por exemplo, o Pitágoras pegou esse triângulo aí. Tá vendo que ele tem um ângulo de 90 graus? Pois é. Um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. E é daí que vem o nome do triângulo. Olha só. Vamos trocar a ordem das palavras. Reto ângulo. Ou seja, retângulo. O Pitágoras fez o seguinte. Desenhou um quadrado a partir de cada um dos lados do triângulo. Depois, o Pitágoras quadriculou os dois quadrados dos lados menores. Os tais dos catetos. Esses quadradinhos aí são todos iguais. Os azuis e os vermelhos têm o mesmo tamanho. Agora, presta atenção porque essa história é demais. Olha os quadrados de um cateto indo para o quadrado da hipotenusa. Agora, os quadrados do outro cateto também vão para o quadrado da hipotenusa. Viu só? Os quadradinhos no quadrado da hipotenusa são os mesmos quadradinhos dos quadrados dos catetos. E é isso que quer dizer a fórmula. A soma dos A quadrados soma do dos quadrados catetos quadrados, é, igual ao, é igual ao quadrado da hipotenusa. A fórmula vale para todo e qualquer tipo de triângulo retângulo. Pode experimentar. Geometria é o máximo, né? Decorar que não tem graça. O barato é entender. Mas isso é só o começo. No próximo programa tem mais. Até lá.